Você prefere competir ou cooperar? Qual a sua escolha? Pense nisso! Certa vez, uma empresa encaminhou 12 de seus funcionários para vários desafios. Um deles era o de atravessar um rio. O instrutor da tarefa então pediu para que fossem divididos três grupos de quatro pessoas, grupo A, B e C. Para o grupo A foram entregues quatro tambores grandes e vazios, duas toras enormes de madeira, várias tábuas de madeira, uma corda e dois remos. Para o grupo B foram entregues um tambor grande e vazio, uma tora grande e também uma corda. Para o Grupo C, não foi entregue nenhum tipo de recurso, e receberam uma instrução, busquem os recursos na natureza, ao lado do rio ou na floresta. O Grupo A então pegou todos os seus recursos e montou em menos de uma hora uma linda jangada. E aí demorou mais ou menos meia hora para atravessar o rio e chegar tranquilamente do outro lado. De lá, olhava o desespero do Grupo B e C para tentar chegar também ao objetivo. O Grupo B demorou um pouco mais com o recurso que tinha, mas também chegou. De lá, o Grupo A e B olhava o Grupo C e morreram quase de tanto rir. O Grupo C, desesperado, sem recursos, com poucos recursos, melhor dizendo, da natureza, se agarravam em galhos próximos à margem do rio. A correnteza era forte e os levava para trás. Mas depois de algum tempo de esforço, um último integrante conseguiu chegar até a margem e puxar o restante do grupo. O instrutor, que acompanhava tudo aquilo, se aproximou dos três grupos e perguntou, E aí, como foi? O grupo A, então, em um coral, levantou e disse, Nós vencemos! Nós vencemos! O instrutor, então, disse, Ora, eu não devo ter sido tão claro na tarefa. Em nenhum momento eu pedi para que vocês competissem entre si e que houvesse um vencedor. Como seria se vocês tivessem pensado como uma equipe e os três grupos montassem uma linda e única jangada para cumprir a missão? Afinal de contas, a tarefa era que os três grupos chegassem do outro lado do rio em menos de quatro horas. E aí eu te pergunto, você prefere competir ou cooperar? Qual a sua escolha? Pense nisso e até o próximo Chá de Reflexão!